Boa noite, boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, voluntária dessa Casa Bendita, que nos recebe sempre de braços abertos com muito amor. O tema de hoje para a nossa reflexão vai ser o homem no mundo. E assim, eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos, a acalmar os pensamentos, a serenar os corações, para aproveitar de todos os benefícios da espiritualidade que aqui se encontra desde as primeiras horas da manhã, Preparando esse ambiente para nos receber. E assim, sentindo a presença do nosso anjo guardião. Esse nosso amigo que nos acompanha desde o início da nossa encarnação. E amparados por essas forças amorosas, nós chegamos diante de Maria de Nazaré.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 E agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para nos aproximar das Suas palavras, do Seu Evangelho. E assim saudamos a presença de Deus, se Deus misericordioso, amoroso, coração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu,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 como eu disse, o tema será o homem no mundo. É o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede de Perfeitos. Estamos todos nós aqui encarnados neste mundo, mas nós não podemos perder de vista que somos espíritos. Estamos aqui, habitando um corpo físico, no mundo, porém somos espíritos. E para a gente iniciar a nossa reflexão, eu trouxe do, do, do livro dos espíritos de Allan Kardec a pergunta 132: Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta, Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Então, o objetivo principal de nós estarmos aqui encarnados é estar em busca da nossa perfeição. É conquistar a nossa melhora íntima. Para isso, Deus, Criador de todo de o todo universo do nosso planeta, nosso planeta Terra, esse mundo que nós habitamos, ele construiu para nos beneficiar para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, o mundo, ele está aqui e nós fazemos parte dele enquanto espíritos e encarnados num corpo físico, um corpo físico que também foi criado por Deus, para atender todo esse aprendizado, para atender tudo aquilo que nós necessitamos para avançar. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. As vicissitudes são diversas, né? diversos desafios que nós enfrentamos. Algumas vezes questões financeiras, é, perder o emprego, a manutenção da própria casa, outras vezes a questão da nossa saúde, a saúde de alguém bem próximo de nós, também que nos faz sofrer, outros momentos, o desafio que nós temos de conviver com pessoas muito próximas, assim essa... Esses relacionamentos que se tornam difíceis para nós também. Então essas são as vicissitudes. Estamos aqui para avançar e aprendendo a suportar esses desafios. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em, em condições de suportar sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Para executar aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, Deus construiu o universo, construiu o nosso mundo que nós habitamos, o nosso corpo físico e para dar sustentação a tudo isso ele criou as leis divinas as leis que regem qualquer mundo desse universo e essa lei ela precisa ser garantida por toda a humanidade por todos os planetas que são habitados por todo o universo é uma lei única então, as leis divinas também foi criada por Deus para dar sustentação às nossas escolhas. Aquilo que nós necessitamos escolher para realmente avançarmos. Então, aqui, como eu falei no início, nós somos homens do mundo e estamos aqui, para atingir a perfeição. Como eu falei no item 10 do capítulo C de Perfeitos, um espírito intitulado Espírito Protetor, ele deixou uma mensagem no Evangelho para Kardec, que é o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós, as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Quando nós iniciamos o nosso encontro de terça-feira, todos os preletores, nós iniciamos, e nós mesmos em casa, quando nós iniciamos a nossa prece, nós nos conectamos com a espiritualidade. Nós pedimos auxílio ao nosso anjo guardião. Essa prática, a gente precisa fazer realmente ela valer. Eu inicio o meu dia e eu me reporto à espiritualidade, ao meu anjo, para ter um bom dia, um dia de luz. E eu inicio o meu dia no decorrer do dia várias questões acontecem nós sabemos é, é no trânsito é no trabalho é dentro de casa é neste momento que ao invés da gente ter uma resposta rápida em relação aos nossos desafios é que a gente precisa estar realmente fazendo valer aquilo que nós, nós fazemos Quer é nos reportar a espiritualidade. É dar aquele tempo para que a espiritualidade possa nos intuir no melhor caminho. E como é difícil dar esse tempo, né? Assim, colocando, parece uma situação comum do dia a dia. Mas a gente não tem ainda esse domínio. Mas esse é o caminho para fazer valer. Todos os dias nós rogamos a Deus que Ele tenha misericórdia. Então que a gente saiba valer esse início do dia, esse final do dia, para todos os momentos no decorrer do dia. Que realmente a gente esteja conectado com a espiritualidade, aberto à nossa fé, para que a gente consiga receber essa intuição. Não, não penseis, porém que ao vos exortar incessantemente a prece, a invocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades, até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei com o sentimento de pureza que as possa santificar então o espírito protetor está nos orientando que sim que precisamos viver como um homem do mundo nós temos que trabalhar todos os dias para nos manter com questões materiais alimentação, vestimenta é a saúde então somos homens do mundo precisamos viver como os homens do mundo é o trabalho é a manutenção da limpeza da nossa casa é o alimento que nós preparamos para os nossos familiares que possamos fazer isso que é uma questão de, de, de, de tarefas do, do homem que está encarnado que façamos isso com alegria que façamos isso gratos pela oportunidade de estarmos é, é, conseguindo nos manter com dignidade dentro da vida humana, mas com alegria no coração, fazendo com um sentimento de gratidão. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com que vos encontrades. Estáis sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Nós encarnamos com pessoas necessárias para o nosso crescimento. Nós estamos no lugar aonde nós precisamos estar e convivendo com as pessoas que são necessárias para o nosso crescimento e isso é uma situação que nos coloca em diversos conflitos em vários momentos onde a gente é, é, é, sente uma tristeza enorme de às vezes não conseguir lidar com esses desafios mas nós precisamos ter a certeza se estamos aqui encarnados a necessidade que nós temos é de realmente buscar o melhor caminho então veja bem, quando nós falamos de início que o mundo foi criado para o nosso crescimento é nessa situação que a gente precisa se reportar a virtude não consiste numa aparência severa ou em repelir os prazeres e atos ao Criador que vos deu a vida basta ao começar ou ao acabar uma tarefa que leveis o pensamento ao Criador pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada ao fazer qualquer coisa voltai o vosso pensamento à fonte suprema nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Como eu disse, Deus fez as leis divinas. Mas nós, como homens no mundo, temos as leis da matéria. Temos as leis humanas que precisamos seguir. Nós temos os protocolos sociais que faz com que a gente conviva com todos, então isso é claro, estamos no mundo, precisamos viver sobre as leis dos homens, as leis humanas. Temos também que garantir as, a, o protocolo social, desde que essas leis humanas e esses protocolos sociais não sejam maiores que as leis divinas. Eu estou no mundo encarnado e preciso fazer valer isso mas eu preciso ter, nesta rotina do dia a dia, com aquilo que se torna às vezes senso comum na sociedade, eu preciso sempre estar passando pelo crivo da razão, se essa questão não ultrapassa ou está maior que as leis de Deus. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo que pensar em si e sua vida de um egoísta. Então, a caridade, existe a caridade, a caridade onde a gente dou uma cesta básica, um benefício financeiro para, para aquelas pessoas que naquele momento não tem como sair de uma situação difícil, é a caridade, mas também tem a caridade de nós estarmos disponíveis, para as pessoas, estarmos disponíveis dentro do nosso lar, estarmos disponíveis dentro do nosso trabalho. Quantas vezes a gente recebe uma mensagem do WhatsApp de algum colega que está numa situação difícil, sinaliza aí um momento que ele precisa resolver alguma questão? Quantas vezes uma palavra atenciosa, uma palavra de carinho, uma pequena orientação. A gente não faz um bem enorme para essa pessoa, tira aquele peso maior. Então, a caridade é isso, eu estar disponível para o outro, disponível e aberto. Então, essa é uma questão também que esse espírito protetor sinaliza para nós estarmos aqui ocupando este mundo e realmente fazendo valer nossa encarnação E ele termina, não imagineis portanto que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício ou cobrir-se de cinza. A vida é alegria e nós estarmos, com, é, é, demonstrando a nossa alegria, estarmos felizes também, é um, é um ato de gratidão a Deus. Então nós não precisamos estar aqui coberto de cinzas... para é, é, é, é, é, Como se a gente não fizesse parte desse mundo. Porque nós sabemos dos desafios que envolve a sociedade. Não, não. Ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas. Mas que na vossa felicidade... Não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e do que vos dirigem. Então, esse item do capítulo Sede Perfeitos é um capítulo muito bonito e de muito aprendizado. Realmente, aqui a espiritualidade, esse espírito protetor, sinalizou Quais os caminhos necessários para a gente fazer parte desse mundo, mas que a gente aproveite esse momento, essa oportunidade criada por Deus, para o nosso avanço? Aí tem, no livro Boa Nova, é, do Chico Xavier, é, ele, é, psico Chico Xavier psicografou pelo espírito do Humberto de Campos, tem uma parte aqui que é muito interessante que vai bem ao encontro do que nós estamos refletindo hoje quando chegou o momento de Jesus partir ele se aproximou de reuniu todos os apóstolos e sinalizou está chegando a hora do meu derradeiro testemunho então Jesus falou para os apóstolos que estava chegando a hora e Pedro era um apóstolo muito questionador. Aí ele chegou para Jesus e falou, eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus falou para ele que ele não poderia ir naquele momento. Que ele tinha ainda um caminho a seguir e muitos aprendizados. Aí Pedro responde para ele, não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós, darei, por, por vós darei minha própria vida. Cristo respondeu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três vezes. Pedro responde, julgais-me então o um espírito mal e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador sentindo-se ofendido. E Jesus respondeu, não Pedro, adiantou o mestre com muita doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos seus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, que nós possamos, através do ensinamento de Jesus, através do Evangelho, através das palavras do nosso Mestre, diminuir as nossas fragilidades e realmente fortalecer a nossa vontade, a nossa determinação de nos seguir os apelos do mundo esse eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que a nossa grande missão é estar aqui encarnados vivendo com muita gratidão tudo que o nosso mundo nos oferece, mas tendo em mente sempre que nós precisamos ter os ensinamentos do Mestre, as leis que Deus nos deixou dentro do nosso coração sempre, para que a gente possa fazer boas escolhas e aproveitar cada minutinho que nós estamos aqui. Então, eu convido novamente a todos a fechar os olhos... e agradecer imensamente por essa oportunidade... pelos ensinamentos que Jesus nos deixou... pelo caminho... direcionado tão bem... no seu Evangelho... nos seus exemplos... e nas suas palavras... e rogamos ao nosso Mestre... e rogamos a Deus que possa a cada dia nos fortalecer mais e mais nas nossas escolhas, no direcionamento que nós damos às nossas vidas, que Ele purifique os nossos pensamentos e o nosso coração. E assim que possamos estar aqui na próxima terça-feira. E agradecemos o nosso coração repleto de amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.